Bom, eu estou aqui com o Rodrigo Oliva, gerente de marketing da Plá, e eu quero justamente saber sobre isso que nós estamos vendo aqui, uma cara nova da Pla em 2017. Como é que é isso, Rodrigo? Toda uma mudança, né? digamos, de design, ou seja, esse ano a gente está lançando a nossa linha, que a gente tem a linha mais completa de pulverizadores, então a gente está fazendo esse facelift que a gente fala, onde a gente muda o design das máquinas, e a gente está fazendo isso com toda a nossa linha, criando realmente uma, idade, uma identidade visual da máquina. Ou seja, a partir de agora a gente vai ter uma identidade que vai acompanhar toda a nossa linha. Interessante. E qual é o objetivo em mudar uma marca já tão consagrada, ou atualizar essa marca? O objetivo, justamente, é a gente conseguir passar essa linguagem que a gente tinha de querer mostrar a tecnologia, os avanços. Então, a gente está passando isso também para o nosso design. Ou seja, mostrar que, de alguma forma, a gente acompanha o avanço tecnológico que o cliente exige, aliado ao nossa, à nossa nossa parte de querer mostrar e, e a marca, que a marca também está atualizada. Né? Excelente. E Mas a qualidade das máquinas em si, ela segue como antes. Segue, e tem suas inovações, ou seja, a gente mantém sempre a inovação de produtos, a gente sempre mantém a inovação de equipamentos, ou seja, mostra isso aliado justamente a esse novo, essa nova imagem. Certo? Nos últimos anos a Pla, ela se caracterizou justamente por um salto grande nessa questão da qualidade das máquinas, né? Inclusive tamanho também, né? Sim. É, como eu falei, a gente tem essa linha mais completa e a gente mantém isso aí, ou seja, a gente tem desde a menor máquina a maior máquina e a gente quer acompanhar justamente através de tecnologia tudo isso aí. E isso está vindo agora muito reforçado com o nosso posicionamento de marca. Ou seja, a gente quer mostrar também ao, nosso, ao produtor, ao nosso cliente, que a gente tem essa preocupação de... que eles já conhecem os nossos produtos, os nossos clientes conhecem os nossos produtos e a gente quer que eles conheçam a nossa marca. Esse comprometimento que a gente tem com o campo, com a lavoura, com o cliente, e que a gente acompanha sim, com inovações tecnológicas, com novos produtos, com essa importância, essa preocupação ambiental também. E vocês, pode-se dizer, são especialistas nessa linha de pulverizadores autopropelidos. Esse é o nosso grande lema. Mostrar que a gente é especialista. Mostrar que nós somos... A gente só faz isso, mas a gente faz isso bem. Então, e a gente quer mostrar isso. entendeu? Então, quem é, conhece a PLA, quem conhece os nossos produtos, entende isso. Então, Mas a gente quer justamente fazer com que a marca cresça a partir desse dessa dessa, dessa renovada, dessa desse posicionamento, tanto de marca como essa inovação em design. E como é que está sendo a receptividade e as expectativas para esse show rural. Nós estamos iniciando aqui, né? agora foi em 2017 que a gente deu a arrancada já, e tivemos a Copavel, tá sendo, tá, estamos tendo uma, uma aceitabilidade muito boa, uma aceitação muito boa, é, a gente percebe que os clientes chegam no nosso estande, o estande está com visual novo, então nós temos os lançamentos das máquinas, a gente percebe que tem uma movimentação e eles procuram, quem conhece a marca fala assim, puxa vida, olha só, vocês estão mudando, que legal, vocês estão crescendo, isso é muito bom, ter essa res... Resposta imediata já no começo da, na largada aí do ano já é muito bom. E nós estamos percebendo também um estreitamento grande do, dos negócios né entre Brasil e Argentina e a Plá tem a sua origem lá né é, isso de certa forma facilitou também essa nova identidade né. Sim, é, é uma linguagem mundial, digamos assim, é, da PLA inteira. Então a gente está seguindo justamente uma tendência que é, é da empresa como um todo. Isso facilita muito também para você posicionar seu produto lá fora. A gente tem exportação muito forte no leste europeu, na Europa, na América Latina, Paraguai aqui, é, Uruguai. Então nós temos vários lugares onde a gente está exportando e a gente tem esse, e essa mensagem unificada, tanto interno como externo. Muito obrigado, Rodrigo. Foi excelente te ouvir aqui. Obrigado a todos, um abraço.